Bom, Boa noite a todos e todas. Estamos começando mais uma roda de conversa, sempre com temas da conjuntura. É, hoje o nosso tema é os golpes de ontem e de hoje na América Latina. E vamos aproveitar também a presença do Walter Pomar para conversarmos um pouco sobre as eleições no Equador. E para a gente entender um pouco melhor o processo lá e sobre o PED também que acontece no domingo. Então é isso, passo a palavra para o Walter Pomar. Boa noite. E vamos lá, falei sobre os golpes na América Latina de ontem e de hoje. Então, boa noite, Adriano. Boa noite a quem está acompanhando a transmissão. Eu e o Adriano conversamos sobre a pauta de hoje. Nós elencamos vários assuntos que, na verdade, estão encadeados, né? O primeiro desses assuntos é o aniversário do golpe militar que ocorreu em 31 de março, 1 de abril de 1964. Embora isso já seja aniversário de uma coisa com 50 e tantos anos, a gente acha necessário sempre retomar o assunto por dois motivos. O primeiro, para que golpes como esse não ocorram mais. O segundo, porque a herança golpista continua viva e o fantasma dos golpes não só continua presente, como golpes continuam ocorrendo aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Portanto, não é um tema do passado, é um tema do presente. Para aqueles que conhecem a história, eu peço licença aqui só para repetir algumas informações fundamentais. O Brasil viveu durante um período mais ou menos largo, de 1930 até os anos 50, uma etapa de desenvolvimento econômico muito intensa. Essa etapa foi marcada também por conflitos sociais, políticos e militares muito profundos. E, nos anos 50, a sociedade brasileira foi se polarizando de maneira cada vez mais clara em torno de dois projetos de desenvolvimento. De um lado, um projeto extremamente conservador, vinculado ao latifúndio, ao grande empresariado, aos setores conservadores médios, aos interesses internacionais. E, de outro lado, os que defendiam um projeto popular, com muitas variações entre si, mas que tinham como eixo fundamental a ideia de um desenvolvimento para o país que fosse acompanhado da ampliação da democracia e fosse acompanhado da ampliação dos direitos, da propriedade, da riqueza e da renda das camadas populares. Esses dois projetos se chocaram com cada vez maior intensidade. Um dos momentos de choque mais claro foi em 1954, quando os setores reacionários tentaram praticar um golpe contra o então presidente eleito Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas escolheu suicidar-se como uma forma de interromper a articulação golpista. O suicídio dele gerou uma reação popular muito grande e os golpistas acabaram tendo que adiar os seus planos por dez anos e isso nos empurra para os anos 60, em que nós temos a eleição do Jânio Quadros, a renúncia do Jânio Quadros também como uma tentativa de é, dar um golpe, a tentativa em seguida de impedir que o João Goulart tomasse posse, é, depois o acordo em que o João Goulart toma posse, mas com parlamentarismo, depois o plebiscito que reinstaura o presidencialismo. Já em 64 o presidente João Goulart faz um movimento à esquerda, se compromete com o projeto das reformas de base e os setores conservadores conservadores, por sua vez, reagem de maneira muito dura, fazem o golpe militar de 31 de março, 1 de abril, a resistência foi muito reduzida, a resistência vai se fazer presente alguns anos depois, quando já os golpistas estavam muito consolidados no poder e a reação deles é já em 67, 68, enrijecer ainda mais, colocar o país num clima de ditadura mais brutal ainda, com desaparecimentos, com mortes. E tudo isso acompanhado de uma violenta repressão contra os movimentos sociais, especialmente o movimento sindical, uma piora muito grande nas condições de vida do povo brasileiro. E nós temos um período largo que vai ir até o início dos anos 80, quando também por pressão, das lutas sociais, em especial das greves do movimento sindical, as mobilizações populares contra a caristia, os movimentos estudantis por liberdades, a luta pela anistia, a luta pelo regresso daqueles que haviam sido exilados, forçados ao exílio pela ditadura. É uma combinação de lutas que acabou colocando a ditadura numa situação de impasse que foi ampliada pela crise econômica que tem início no país no final dos anos 70, início dos anos 80, e a ditadura promove, então, uma retirada organizada, né? É, ao invés da gente ter a derrubada da ditadura militar a gente teve a derrota da ditadura militar mas é uma derrota parcial porque eles conseguem sair de forma organizada tal ponto que até hoje não há nenhum desses generais nenhum desses comandantes nenhum desses militares envolvidos em tortura em crimes contra a humanidade em crime contra pessoas ilustres e contra pessoas anônimas não há nenhum deles que tenha sido é, encarcerado tenha sido punido como deveria pela da justiça brasileira, até porque eles promoveram uma autoanistia, que foi aprovada por pequena maioria no Congresso Nacional, de então, sob ditadura, que os livrou de uma punição merecida. Hoje, a tortura, por exemplo, o desaparecimento é considerado um crime contra a humanidade, mas os que praticaram crimes contra a humanidade aqui é, não foram punidos. Bom, a ditadura formalmente terminou em 85, com a eleição de um presidente civil, Tancredo Neves, mas como vocês também devem lembrar, o Tancredo Neves morre antes de tomar posse. E quem de fato é empossado é José Sarney, que era presidente do Partido da Ditadura. E só em 89, portanto, 25 anos depois do golpe militar de 64, só em 89 ocorrem eleições presidenciais diretas para é, que o povo brasileiro pudesse escolher seu presidente livremente. E, nessa eleição, nós temos um segundo turno entre Lula, apoiado por todos os setores democráticos, progressistas, populares, socialistas, e, de outro lado, Fernando Collor de Mello, apoiado por todos os filhotes da ditadura, todos os responsáveis pela ditadura, e é Collor quem ganha. E, de lá para cá, a gente continua arrastando é, no cotidiano a memória os traços, as marcas da ditadura militar Desde aqueles que praticaram crimes E não foram é, punidos por isso Até no âmbito da comunicação A Rede Globo Que é uma das empresas que se tornou poderosa Na época da ditadura As grandes construtoras que se tornaram poderosas Na época da ditadura tá Latifundiários e outros ricos Empresários industriais comerciais Que se tornaram poderosos Na época da ditadura Há O hábito generalizado Da repressão violenta a polícia militar, que é uma instituição também herdada desse período O hábito comum de torturar presos como método de investigação nas polícias civis Enfim, há uma série de traços no nosso, na nossa estrutura jurídica, no nosso funcionamento político Que são heranças da ditadura Parte, por exemplo, da nossa legislação eleitoral, ela vem da época do pacote de abril Parte dos nossos hábitos da justiça vem da época da ditadura, inclusive a existência da justiça militar. Poderia aqui continuar desfiando exemplos, mas o que importa é perceber que a ditadura ela jogou um papel muito importante na história do Brasil para impedir transformações populares, como estavam em curso nos anos 60, jogou um papel importante para forçar o país para um caminho de desenvolvimento conservador, aquele desenvolvimento típico do milagre econômico, que o próprio general-presidente na época, o Emílio Garrastazu Médici, dizia que a economia ia bem e o povo ia mal. Né? Então, ela jogou um papel também muito decisivo para levar o país por esse desenvolvimentismo conservador e ela deixou suas marcas nessa democracia restrita que veio depois. A grande questão que a gente deve se perguntar é por que que, Fatos como esse não são exceção na história do Brasil e não são exceção na história da América Latina. Quer dizer, o golpe militar de 64 não é o único golpe que houve na história do Brasil. E, por outro lado, os golpes que ocorreram na história do Brasil não são os únicos que ocorreram no nosso continente. Quer dizer, a história da América Latina é repleta de ditaduras militares, é repleta de golpes militares e, mais do que isso, é repleta de democracias oligárquicas, democracias onde a maioria do povo não tem voz nem vez. E esse fato, portanto, que não é uma exceção, é um traço dominante da nossa tradição no continente inteiro, tem a ver com as características do desenvolvimento do capitalismo na nossa região, no Brasil e na América Latina, um capitalismo que chegou tardiamente, um capitalismo que sempre se apoiou na superexploração da força de trabalho e que, portanto, um capitalismo que é incompatível com a democracia, porque na democracia o povo se organiza, limita a exploração e, portanto, a democracia oligárquica ou a ditadura aberta são essenciais para a manutenção desse capitalismo superexploratório que a gente tem aqui na nossa região. E é por isso que no período que a gente vive, é, nos últimos anos, em que as forças populares, passado aquele ciclo de ditaduras dos anos 60 e 70, passada a fase do neoliberalismo dos anos 80 início dos anos 90, veio de novo um ciclo de governos progressistas, democráticos, populares, de esquerda na nossa região e, como... É óbvio, tá certo, considerando essa história, as classes dominantes da nossa região, como não tem nenhum grau de tolerância em relação a ver o povo com democracia e bem-estar, começaram a articular também, com o apoio dos Estados Unidos, de novo, uma onda de golpes. Nós tivemos golpes em Honduras... Tivemos o golpe que afastou o Zelaya, tivemos um golpe no Paraguai, que afastou o Fernando Lugo. Tivemos várias tentativas de golpe frustradas contra Rafael Correia, contra Evo Morales, contra Hugo Chaves. E, no período mais recente, a gente vem assistindo uma combinação de uma reação conservadora que reconquista governos pela via eleitoral, como no caso da Argentina, com golpes de novo tipo, como se costuma falar, como aquele que ocorreu no Brasil no dia 31 de agosto de 2016, afastando a presidenta eleita Dilma Rousseff e colocando esse Pulia que hoje está na, no Palácio do Planalto, como um presidente impostor. Não parou por aí, quer dizer, vocês têm percebido que de lá para cá a situação da América Latina tem, tem, tem se tensionado cada vez mais, né? É exatamente por isso, né? essa tensão tem a ver com uma combinação dos efeitos da crise econômica mundial sobre a nossa região com a incapacidade que a classe dominante tem aqui de conviver com governos que priorizam a maioria do povo. Por isso, a brutal pressão que eles fazem contra o governo da Venezuela, certo? a nossa imprensa aqui no Brasil, por exemplo, ela adora criticar o governo Maduro, adora criticar o governo da Venezuela. E não fala uma palavra sobre o fato de que a Assembleia Nacional Venezuelana, majoritariamente composta por deputados conservadores, é, tentou dar um golpe de Estado, admitindo como parlamentares gente que não foi eleita, gente que estava em condição ilegal. Então, a grande imprensa brasileira não fala nada disso, mas reclama quando a justiça... É, é, suprema da Venezuela Agindo de maneira completamente diferente Da nossa, diz Esse tipo de golpe parlamentar Aqui na Venezuela não passa Então vejam, aqui nós poderíamos ter impedido o golpe parlamentar se o nosso Supremo Tribunal Federal tivesse agido um tiquinho assim, parecido com a maneira como agiu o Tribunal Superior venezuelano, que não aceitou essa manobra parlamentar que se tentou fazer na Venezuela de dar mandato parlamentar a quem não foi eleito. Nós tivemos um outro exemplo de tensão agora recentemente no Paraguai, certo? uma situação bastante confusa é, em que um grupo de parlamentares... No Senado Federal, a maioria dos senadores, 25 em 45, tentaram aprovar uma alteração na legislação eleitoral que permitiria, entre outras coisas, que nas próximas eleições presidenciais, tanto o atual presidente quanto o ex-presidente da República, ou seja, Cartes, que é o atual presidente, quanto Lugo, que é o anterior presidente, que foi deposto por um golpe, se tentou fazer uma alteração que permitisse a esses dois disputarem a eleição e uma parte dos senadores reagiu boicotando a sessão, ocupando o salão onde se reuniria o Senado, os 25 senadores se reuniram numa sala à parte, tomaram as decisões que acharam por bem tomar e ato contínuo se instalou uma terrível confusão em frente ao Congresso paraguaio e... Parte dessa confusão envolveu incêndio, repressão policial e tem um clima muito tenso hoje no Paraguai, de novo, vinculado a isso. Quer dizer, nossa região é uma região onde a democracia, com seus vários aspectos, ainda não se instalou. E tivemos agora um exemplo positivo, no caso do Equador, onde a população é, reelegeu o projeto, encabeçado por Rafael Correia e agora, é, sob a gestão do presidente eleito, ainda não empossado Lenin Moreno. Aliás, é bastante divertido que a gente, no ano do centésimo aniversário da Revolução Russa, a gente tenha aqui a comemorar exatamente no mês de abril a eleição de um presidente progressista no Equador, cujo nome é esse, Lenin Moreno. No caso do Equador, a direita está raivosa, quer dizer, ela já vinha denunciando uma suposta fraude de antes e agora continuam fazendo isso num cenário que a gente conhece aqui no Brasil. Foi exatamente o roteiro seguido pelos golpistas que achavam que iam ganhar a eleição de 2014 e nunca aceitaram o fato de terem sido derrotados. Eles não aceitam as nossas vitórias e acham que podem fazer qualquer coisa para chegar ao governo. Então, é esse um pouco o ambiente da nossa região, e é frente a esse ambiente, a essa história, que o Partido dos Trabalhadores, o principal partido de esquerda do país, é nesse ambiente que nós vamos realizar agora, em junho, o nosso sexto Congresso Nacional. É, foram inscritas é, agora, no dia 31 de março, as teses a este Congresso Nacional, foram inscritas 10 teses, dessas 10 teses 7 são apresentadas por tendências ou alianças entre tendências nacionais, é muito importante que você que está acompanhando aqui o nosso programa leia essas teses, veja o que cada uma delas fala acerca dessa situação que nós estamos vivendo e no que diz respeito ao tema do nosso debate, como é que cada uma delas encara essa questão da luta pela democracia. Certo? Eu encerro, então, essa minha contribuição inicial aqui, esse programa, é, compartilhando com vocês uma situação que eu vivi há cerca de duas semanas, quando participando de uma reunião da Frente Brasil Popular, é, uma organização na qual participam movimentos sindicais, populares, de juventude, partidos de esquerda, um dos convidados a fazer uma palestra, uma pessoa bastante importante na história do país, o jornalista Franklin Martins, que foi ministro da comunicação, secretário de comunicação do governo Lula, ele, ao fazer uma análise de conjuntura, nos disse com muita sinceridade que... Ele não imaginava que fosse possível ocorrer um golpe, como ocorreu no Brasil no dia 31 de março, porque ele acreditava, ele imaginava, ele tinha esperança, ele tinha convicção que a elite brasileira tivesse feito as pazes com a verdade do voto. Né? As palavras não são exatamente essas, mas o conteúdo é exatamente esse que ele disse. Ou seja, ele confiou, ele acreditou no compromisso democrático das elites brasileiras. E hoje, né, há duas semanas atrás, ele dizia, ele estava enganado. Mais uma vez, a classe dominante, as elites do Brasil, é, se comportam de maneira golpista. né? E veja que o Franklin Martins não é um militante que começou ontem, é alguém que começou a sua militância política nos anos 60, é alguém que lutou, de armas na mão contra a ditadura, teve participação no sequestro do embaixador dos Estados Unidos, alguém que foi preso, que foi exilado, alguém que tem um claríssimo compromisso democrático e radical com o povo brasileiro, mas assim como ele, muitas pessoas na América Latina e no Brasil, é, acreditaram nos últimos anos que seria possível fazer transformações profundas nos nossos países, é, sem que isso gerasse uma reação das elites similar à que elas tinham na história. É, portanto, no fundo, essas pessoas partiam da ideia de que as elites apelavam para o golpismo na época em que existia a Guerra Fria, uma vez que a Guerra Fria acabou, uma vez que a União Soviética não existe mais, uma vez que o conflito capitalismo-socialismo foi enfraquecido, as elites não teriam mais motivo para agir como elas agiam. Esse, no fundo, é o pressuposto implícito dos que acreditam nesse compromisso, é, no suposto compromisso que as elites teriam com a democracia, como nós tivemos a oportunidade de ver, nesses últimos dez anos ou mais, está certo? Esse compromisso das elites com a democracia simplesmente não existe e essa vocação autoritária, antidemocrática da elite brasileira e latino-americana não tem absolutamente nada a ver com a Guerra Fria, tem a ver com a defesa dos seus interesses materiais que são incompatíveis com a existência de democracia no país. Não dá para compatibilizar, eles sabem disso, resta a nós também termos consciência disso Disso e não confiarmos nem um tiquinho no compromisso democrático dessa gente. Então, seriam essas as questões que eu colocaria aqui para é, abrir a nossa conversa.